...pela comunidade universitária, por discentes, técnicos e docentes aqui da URGS... ...com um novo projeto de extensão, um novo projeto cultural aqui da universidade... ...projeto Corais dos campi e a gente conta aqui uh, no Extensão em Foco de hoje... ...para falar sobre esse projeto com o maestro Cláudio Ribeiro... ...que, enfim, está coordenando esse projeto novo, que é um projeto já há bastante tempo... ...para ser colocado em prática... Uh, eu pergunto, Cláudio, uh, como é que surgiu essa ideia do coral histórico uh, que vocês têm uh, desse projeto? Como é que ele foi concebido? Muito boa tarde. Boa tarde, Vicente, ouvintes da rádio. Nós, uh, há muito tempo, vínhamos eh, recebendo uh, demandas das próprias unidades que formam o Campo Central e o Campo do Vale, no sentido de de fazer alguma atividade musical que que que provavelmente com né, de técnicos, docentes e alunos e enfim eh, vários, várias atividades poderiam eh, formar essa, essa demanda mas o coral tem essa esse viés de unir as pessoas unir gêneros eh, vontades expressões, individualidades e o conjunto, né? E, então, se pensou nisso e as unidades acharam uma ótima proposta. Uh, a direção do Instituto de Artes, na pessoa da professora Lúcia Carpena, uh, foi um, um veículo de, de recebimento muito interessante e importante para essa demanda me procurou e juntos fizemos esta, a montagem desta proposta e teve ótima aceitação dentro da Universidade. E isso também vai deixar que os campi, tanto do Centro como do Vale, possam também participar com as suas forças cotidianas, que são os docentes, os técnicos e os alunos, no movimento musical, enfim, artístico, expressivo, humano que faz o capital da nossa Universidade Federal. A quem tu atribui esse caráter uh, tão integrador dos corais? Porque ele realmente, né, como tu falaste no começo da entrevista, ele tem esse caráter de integrar as pessoas, de unir, de, enfim, de, de, de criar esse congraçamento, né? A quem tu atribui isso, Cláudio? Olha, Érico Veríssimo, no prefácio de um livro do nosso grande professor Bruno Kiefer, professor do Instituto de Artes, grande compositor dizia que quando os, a humanidade aprender a cantar em coro, não haverá mais guerras. E eu acho muito, muito significativa essa frase do, do Érico, e, e praticamente diz tudo, né? não precisa nem comentar, mas enfim, é o que eu estava dizendo antes, essa, o fato de cantar em conjunto, une as pessoas, porque existe uma participação individual, mas existe uma participação em conjunto ao mesmo tempo. Então, ela valoriza o indivíduo e valoriza o, o, o todo, né? que é justamente ah, o perfil de uma sociedade que se diz ah, civilizada, né? que está buscando ah, alternativas no sentido de se respeitar, ah, se querer, respeitar diferenças, respeitar... O, o, o próximo na, na, na sua individualidade e no seu direito de existir. E o coral propicia isso. Né? É uma atividade que, que praticamente, assim, dentro da música, é uma das mais efetivas e, no sentido de unir as pessoas, congregar, aproximar eh, e permitir essa expressão né? que, que é um, uma, um direito de ser humano. E é, um, é uma, uma atividade tão democrática, especialmente de Corais dos Campos, que a pessoa não precisa nem ter experiência prévia, né, Cláudio? Não precisa experiência prévia, não precisa nem ser... É, é, é menos que cantor de, de, de, de, do banho, né? Ainda. É, não precisa de experiência prévia, precisa só querer... Só vontade de cantar, de estar com o próximo, de estar com o seu companheiro, sua companheira... Uh, uh, enfim, dar as mãos musicalmente As inscrições foram encerradas semana passada, né? Olha, as inscrições, uh, uh, teoricamente, uh, foram realizadas 13, 14 e 15 de março Porém, a gente sabe que essas atividades são abertas Porque muitas pessoas uh, uh, não consultam o site todos os dias uh, Tem alunos novos que chegam que ainda não sabem, uh, uh, digamos, quais os veículos que eles podem consultar Para saber as coisas dentro da universidade é, tem aquele que fica sabendo por um amigo que entrou já, poxa, aparece lá, cara, então o sujeito vai depois e se inscreve e tal, etc. Então, é, na verdade, assim, é quase que uma inscrição permanente. Óbvio, vai chegar um momento em que o grupo estará, digamos, estruturado, né? E, e, e, e poderá haver uma suspensão, pelo menos temporária, dessas inscrições. Mas, em princípio, ele é um grupo aberto, assim. Estamos recebendo ainda inscrições. Ah, isso é bem importante a gente colocar, então, porque, é claro, a divulgação é feita a partir dos prazos estabelecidos, mas as pessoas que tiverem interesse, elas podem ainda entrar em contato com vocês para participar. Certamente. E certamente. como é que faz esse contato? É, pelo, pelo contato do site, na extensão da URGS, nosso, é, telefone 3308-4325. Ali há uns, uns quatro, cinco bolsistas que trabalham na extensão da, da URGS, na parte da música no Instituto de Artes, receberão as inscrições e passarão para, para, para mim, para, minha, para a coordenadoria e, e para um outro bolsista que estará comigo nesse, nesse projeto. E a gente, então, faz o contato com a pessoa, assim, olha, vai ser tal, em tal lugar, apareça tal hora, tal, etc., e aí, a partir que, do, do primeiro contato da pessoa, ela já vai sabe, se adaptando, já vai sabendo como é que é, quais são as prerrogativas e tal. Como é que funciona a sistemática? São encontros semanais? É um encontro semanal de, um encontro semanal de duas horas, mais ou menos. E, e, e o muito legal dessa, dessa atividade é que ela vai ter um, uma, uma professora também que vai, é, digamos, trabalhar com as vozes, no sentido de educá-las mostrar para a pessoa como é que é a respiração, como é que a gente faz o um melhor uso da voz para que ela não sofra né, nenhum tipo de dano, uh, como você pode eh, exprimir a sua, assim, a sua sensibilidade através da voz sem forçar os, os, enfim, o seu aparato vocal, uh, higiene vocal. Então, quer dizer, a pessoa, além de, de cantar, vai ter esse conhecimento que pode levar para a vida inteira. Muitos são professores e vão, vão sentir certamente melhor rendimento na sala de aula, por exemplo. Então, uh, eu trabalhei com, com o próprio Coral da Universidade há muitos anos atrás e, e, e tive pessoas que até hoje permanecem, são 30 anos praticamente, permanecem cantando, outras uh, são professores e, e nunca tiveram problema vocal, vocal por causa disso, por terem tido uma, essa instrução, né? E tudo gratuito, né? Porque é uma atividade que não tem nenhuma taxa, nem inscrição, nem mensalidade. E, e, e que depois, inclusive, se tornaram musicistas. Muitos que entraram, por exemplo, no tempo que eu estava com o Colócio na universidade, é, hoje são musicistas profissionais professores tal, porque despertou neles esta vontade de se aproximar da música através do canto. Sim, melhor autoestima, inclusive descobre novas ah, potencialidades. Certamente, né? certamente. Existe algo, por enquanto são, são corais separados no campo, centro e no vale? São juntos? Como é que funciona? Não são separados. <coughs> são, dois, são duas atividades. Um, um coral do centro, especificamente, e outro do vale. Só com professores, alunos e técnicos desses dois campos. É... é e, e o repertório é um repertório que praticamente vai ser decidido pelas próprias pessoas. Ainda não vai chegar, por exemplo, com uh, as fórmulas prontas, né? porque uh, é uma atividade super democrática, uh, um repertório acessível, que não vai, digamos, deixar ninguém preocupado, será que vou poder cantar, se não vou, tal. Não, todo mundo vai cantar, mas vamos nos divertir, vamos fazer música, vamos enfim, brindar a existência, vamos, vamos ser felizes. E vai haver apresentações nos dois campos também? Sim, aí nos dois campos, também, é, eventualmente, por outros lugares da cidade, né, apresentações, de repente podemos juntar os dois coros juntos, fazer um super coralzão, né? É, enfim, aí o próprio grupo poderá até sugerir, é, olha, vamos lá no shopping, vamos cantar não sei aonde, vamos cantar na praça pública, vamos lá, vamos embora. Enfim, uma atividade super aberta, é, ela é propositiva em si mesma, né? as pessoas é, é, contribuem com as suas ideias também, é, eu tenho certeza que, que, que nascerá dentro do próprio grupo muita iniciativa no sentido de tornar este grupo cada vez mais efetivo. E, e o e, e, e e interessante é que os, os, os, os campi, com os seus protagonistas diários, que são alunos, docentes, técnicos, vão, vão, vão ter música o tempo inteiro. Né? Muito bem, Cláudio Ribeiro, maestro Cláudio Ribeiro, coordenador do projeto Corais dos Camp muito obrigado pela participação aqui no Extensão em Foco, e desejamos sucesso na iniciativa de vocês e parabéns pela iniciativa. Obrigado pelo espaço e que seja um sucesso essa atividade de Corais dos camp Vamos agora às notícias da extensão. O Instituto de Letras e o Museu da URGS promovem de 26 a 28 de março o segundo seminário de estudos clássicos da URGS, Antiguidade Clássica e Suas Ressonâncias. O evento ocorrerá no prédio centenário da Escola de Engenharia, no Campo Centro. O seminário ocorre das 10 da manhã às 5 da tarde e vai abordar temas ligados à antiguidade clássica a partir das letras, história, filosofia e linguística. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local. Mais informações pelo e-mail baracatjúnior.com. Está aberta até o dia 19 de maio a exposição Trajetórias da Extensão no Instituto de Física. A visitação ocorre das 8 da manhã às 6 da tarde no Espaço Ciência e Cultura Alba Teumann, no Campus do Vale.